Voltei, hein? Demorei, mas cheguei. Quem não me conhece, eu sou o Lilinha. O meu canal é Will Vlog. Mas todos me conhecem como Lilinha. É, Lilinha. O que, é que vocês acham mais fácil chamar o Lilinha ou o Will Vlog? Eu acho que Lilinha é mais fácil. E o meu nome é o William Assunção Pires. Então, quem chegou aqui agora, apresentado. Seja bem-vindo ao nosso canal e vamos para Baturité. Vamos ao centro de Baturité. Só vamos. Vamos lá. Vamos. que eu vou pra lá, eu passo nesse museu aí que vocês viram, ele tá aberto, só que como tá lá, tava fechado, entendeu? Mas não deu, mas por fora e por de cima é muito top, muito bonito mesmo. E agora nós vamos passar na praça, eu já fiquei várias vezes lá na praça, só que acontece, eu nunca vi ela de cima pra baixo. Eu pensava que era tão grande assim como eu vi essa praça. Só vamos, segura aí na Muito bom ficar até aqui esse momento com vocês, espero que vocês também tenham curtido. Se você não curtiu, meu Deus do céu, o que eu posso melhorar? Me diga aqui nos comentários, porque isso é muito importante pra mim. Volta pro canto. E eu espero que vocês tenham curtido. Quem não curtiu, comenta aqui embaixo, que você você que eu preciso melhorar. Eu sei que eu preciso melhorar muita coisa, mas... Comenta aqui embaixo que vai me ajudar, beleza? Deixa esse like aí pra mim, tamo junto, valeu. Até o próximo vídeo, fica ligado aqui, se inscreve no canal, manda pros seus amigos se você gostou desse vídeo. O vídeo que você acha da edição, você tá muito legal. Se não tá prestando, se não vai Só fala aqui embaixo que eu vou ler todos os comentários. É isso, tamo junto, valeu. E até o próximo vídeo. Valeu!